Como é que é a malta do aço, Gil? Nem tiras os óculos. tiveste a soldar à noite. <risos> faz, faz. <risos> o, o Gil outro, deu uns pinguinhos de solda. <risos> então hoje não pode.. o sol, Tá sol. Malta do aço. Olha, pela primeira vez vou-vos mostrar aqui o estrago do meu Toledo que a gente fez no Algarve. O Gil não... então pá, bateste com o carro! O outro dizia, até o Gil é que bebe e o Iro é que bate! Pois pá, é, foi um misto de cansaço com distração, com estupidez! Queria, queria acompanhar o KB! É, e era com isto! É. Bem, e hoje o que é que vamos fazer? Vamos à Rap Concept novamente para, pá, pelo menos voltar a pôr o carro direitinho, não é? Isto foi aqui, foi aqui... A gente toda quincada, isto vocês não sei se conseguem notar, mas isto está para pa dentro. Partiu pisca, isto também aqui está vincado. Depois deu o risco ao longo do carro todo e vincou aqui outra vez. Aqui, aqui foi só um toquezito, coisa pouca. E pronto, e está aqui mais um bocadinho. Pá, eu falei com os homens que queria voltar a pôr o carro branco né? em condições, já ah, falta também a embaladeira. <risos> tá, tá. Está todo destruído. É um assassino. É. Andei tantos anos que o carro Não. estou chato de pintura. Arranjo o carro. Estragou logo. Estragas logo a pintura. <risos> ele, ele está bom é... chapa. Ele está bom, é velho. Estes gajos gostam. Bem, e vamos comentar a fazer. Vamos à Rap Concept. O homem arranjou o um contacto lá de um bate chapas que me vai dar aqui um toquezinho na chapa e depois. Uh, o homem vai voltar a pôr o, o autolicante. Branquinho. Branquinho, vamos voltar a pôr o carrinho branco, mas pá, sem sem estes amassos todos. É que, que assim parece um combinado velho. Já, yeah, velho... <risos> Vai, ouve lá, se tivesse arriscado um bocadinho mais, assim um Viper com as carrelistas. <risos> um Viper... Era o meio. Era mas eu ficava de lado. <risos> Bem, eu vou tentar lá ver se o homem tem tempo para a gente tirar daqui o Rap, ou a parte dele, para ver os estragos de baixo de... do AutoClan. Pois. Bem, fiquem por aí. Uh, vocês estão a ver ali uma coisa que Gil ainda não deixou filmar. Ainda não deixa vir, teste de rir, é, é um charuto, é mas um dia deste a assim gente de filma, vá, fiquem por aí, vamos a caminho da rap concept, arrancar o, o rap. O Vai, bora! É. já está, olha Gil, lá se vai o branco, quer dizer, eu, eu é que o estraguei. Lá vai o combinado. Lá vai o combinado. Já temos aqui o homem a arrancar a parte da pele é. de isolar as pessoas. Olá. <risos> Estamos aqui já a tentar ver o estrago que está feito debaixo. Não é muito estrago, basicamente, é só, é só uma... uma raspadelazinha. Então, basicamente, vamos agora temos que dar um bocadinho de calor para começarmos a mudar o calor para, para tratarmos dos danos a nível de, de a nível de chapa. Olha, a malta vai achar estranho que a gente estamos num outro sítio. Explica-me, estás em mudanças de instalações? Ah, sim, estamos a mudar de tipo de instalações e, e basicamente aqui é o meu suporte desde sempre. Desde mim, é o caseiro. É, é o spot caseiro onde efetivamente eu comecei na área publicitária e na área do web. E é onde e, efetivamente faço alguns trabalhos ainda hoje em dia, aqueles trabalhos mais, mais com calma, aqueles com trabalhos em que. Por noite, noite dentro, por noite dentro. Sim, exatamente como na altura falámos, pronto, basicamente dá sempre para trabalharmos um bocadinho mais. Mas, sim, estamos a mudar a E lá as novas instalações são, são onde? São na zona industrial de Santiago, aqui para no pavilhão 3, e, efetivamente estamos a mudar para lá No início da próxima semana já está tudo em conformidade para continuarmos lá Temos alguns projetos já para arrancar, para serem feitos lá Mas pronto, mas aqui o carro do Yuri merece um tratamento especial Olha, estás a ver? Esfolou aqui <risos> e aqui foi só o rap meu, olha aqui é, Aqui foi só o rap, sim Olha aqui Gil Olha aqui, olha aqui. <risos> Todos os têm aqui até parece. Para, para teres uma ideia, <risos> Aí é com caraças, o verdadeiro azul, o verdadeiro azul saiu daqui do carro e, e, e pintou e, o rap. E, e pintou o rap, estás a perceber? É bom, olha lá, o rap é bom, aguentou-se à é. bom boca. Olha lá, top, meu. Agora, tipo, o processo agora vai ser, tipo, tiramos todo, todo o vinil, todo o rap. Para arranjar a do... lateral e pôr outra vez. É, exatamente, e tipo, voltar a refazer. Aqui, nada, é, que, aqui é que vim com o mesmo, pá. É aqui vim com. vim com o mesmo. É um toquezinho, não é o teu, não é e palhaço? E se metes ali por cima, ninguém vê. Ninguém vê. Com cola só por cima. Estica, estica outra vez. Estica outra vez. Dá para pôr, não sei. É? Vamos lá ver se conseguimos. Já tapamos aqui, olha. Olha, está já... arranjado, olha Gil, está arranjado. Ninguém <risos> nota. Olha aqui, olha. Está... Yuri, podes ir embora. Está, <risos> está arranjado. <risos> Pá, uma boa maneira de arranjar carros. Com o se baterem, tiram, dão calor e voltam a meter. Ou então para vai no assol, por exemplo. Na hora do almoço pode sempre arranjar o carro. Tá? <risos> yeah. Bates à noite, arranjas de manhã. Olha, de assim, depende do almoço. Pegas no ou coisa assim do género, até na hora de trabalho. Pão, está feito, olha, já. Te riscos, não. não, já... não. <risos> ah, olha, top. <risos> Ei, olha lá, se calhar a gente fala que o bate já, pois já não vale a pena. Não, se calhar não, acho que já não vale a pena. Agora, fora de, fora de brincadeiras, não, Tipo t tem, tem, esta, tem esta particularidade de ser moldável. E tipo, basicamente, é o que nós vimos aqui. dando calor, aliás. Ele é moldável, nós temos que dar calor para ele assumir todas as curvaturas do carro. Uh, e, efetivamente, também precisamos de dar calor para que ele saia, ok? Uh, agora, é óbvio o app é para uma proteção para a pintura e, neste caso, também é uma ocultação para a cor. Olha, not nota-se que protegiu. <risos> nota-se que protegiu. E eu digo já, com o barulho das luzes está ali enfiado, notava-se pouco, estou dizer. se pouco, estou a dizer. Olha, achas que a gente consegue tirar aqui esta parte? Tenho curiosidade de ver esta, esta parte aqui, que também vincou. Sim, vamos aqui levantar só um bocado. E depois basicamente existe o processo de... termos de tirar esta peça toda... Sim, sim, sim, agora é só mais a, a... Tipo assumir toda a área... Do é tal. só mais a curiosidade. É só mais a curiosidade. Mas vamos já dar aqui mais um bocadinho de calor. Andei tanto tempo com o carro azul põe o carro de branco, pum, vai-me uma bocada logo. É, é preciso, era azar azar agora tens o vinil, é só pôr o vinil por cima e dá. Está feia. É, basicamente. Teoricamente, numa peça tipo em vinil é, a realidade é essa, por exemplo, se não tivéssemos estas moças ou por exemplo algum amigo gosta de fazer um corte... Se for um, um risco de chave, por exemplo, é, não é? Exatamente, um então, algo assim, já é algo superficial, basicamente, tu em e meia hora tens o carro ratificado, basicamente. Portanto, a tipo às vezes há situações, e em realidade, basicamente há situações em é que nós temos alguns clientes que às vezes têm por ou outros, sem que basicamente passam aí e nós um bocadito chegamos, tiramos a película... E, e volta se digamos, a montar. E tipo, a, tipo, tipo, a aplicar hoje. Vamos tentar tipo, ir até aqui agora, assim, de modo, assim rápido só para termos uma ideia. Sim, só para ver como é que isso está. É. Aí à frente. Aqui, aqui, aqui. Foi, aqui foi o início aqui. do, aqui, do... Aqui, roça-roça. Aqui, aí aí foi, foi o embate frontal. Aqui vim, vim com o mesmo. Pronto. Esta parte tem que ser mesmo arranjada, não há hipótese. Queres, Queres ajuda? Bom, não, velho não queres é as mãos ao oh, homem, não queres é as mãos ao homem. Tens que dar a para, para, é, para, para isso well. Não queres as mãos ao. E ao Gil a trabalhar, ó, oh, milagre! É, espetáculo! A, um... a trabalhar antes de beber. <risos> é... Não, depois não. Tens o teu currículo Gil. Tipo, se calhar tipo ah. até pode ser. Ah tá, nunca sabe, olha, venho morar para visilar. <risos> tu já moraste aqui, não é o pé? Se fãs? Não, os meus pães é que são daqui. Ah, ok. Sim, eu morei sim, sim, mas nos ah. teus pais, estava a querer dizer isso. Lisboa, vem de Chelas! Que chate de Chelas! Não, é um bom fundão! É um Aí está o estrago a aparecer. Ah, está. Ah, está bom, daqui ah, não tem nada, ok? Está pronto. Tem nada. <risos> Agora vai-lhe dando assim por um pouco. Isto é boa de. O mais fixe disto é mesmo levantar isto. Presta-nos a tirar aquelas películas dos telemóveis, sabe? Bem, olha, nesse volta, mas digo-te já, meu. Eu estou-te a dizer, meu. Isto colado por cima, colado por cima, o carro não tinha nada. Olha aqui basicamente depois teremos que desmanchar aqui o tipo para-choques de modo a que o vinil depois assuma para baixo e acerta, porque ele até está virado para baixo. Mas só para terem também uma ideia... Maluco, se voltasse a pôr o vinil aqui por cima isto não se nota nada. Nada? Não, nota Não se notava nada, meu. notas porque tu sabes para Pois, notas-se porque a gente sabe, porque isto... Se não só vou Olha aqui em cima. Cuidado é com os dedos. Isto é tudo sim. Cuidado é tudo. Estás a dar calor, homem. Já levei com algumas queimadoras. E posto-se assim. talvez seja normal Depois a chapa também aquece, não é? É, depois a chapa aquece. Chega um ponto em que começa... Está? Está. Pronto. Chega um ponto em que... nem se liga isto. E até se desligado e tudo. Espetado. Já estás aí. Tens que mandar aí para já chapa para tratar o contrato E pronto, olha. Está aqui o, o estrago os não é muito. Não, meu. Foi mesmo só um responzinho de nada, mesmo. É. Opa, isso. Não é coisa, ou isso aqui deve ser a película que fundiu é, com sim, Fundiu, é. já. Que é que fundiu. Onde está pior é mesmo aqui. Está visto aqui o, o estrago? O Gil ainda Oxe, continua. É verdade, o Gil é verdade, ainda é continua aqui, todo, todo é, lançado. É isto. É, isto. Não, não é, só, é só isto? Eu só estraguei esta e não estraguei mais nada. não posso rasgar o Não, não, não. Se quiseres te entreter agora aqui, vais tirando esta. Agora queria tirar. Não, não, não. Bem, o carro agora fica aqui. Tu vais fazer o processo aqui de todo tirar isto? Sim, basicamente vamos agora retirar toda, todos os painéis que estão danificados, em que consiste em tirar as portas, aqui esta parte de cima toda, ok? Vem uh, até aqui atrás, porque efetivamente o rabo vem até aqui, o fare também vai ser retificado. Uh, pois é que vai para o bate-chapas. Vai para o bate-chapas para, para, neste caso, está quieto! Gil. Está quieto! <risos> Desculpa Eu lá, vai para o bate-chapas. O Gil quer trabalhar na área do lado. Já estou mesmo <risos> só a tirar. Só a é, tirar, só a tirar. Mas também consegue, pôr, de certeza. Uh, mas efetivamente vamos retirar todo o vinil fora, vai para o nosso parceiro Bates Chapas para fazer a preparação e uh, vou te tirar estas ligeiras moças que nem tem nada de especial, efetivamente foi só um encostozinho. Foi só um beijinho? Foi, foi nem foi bem um beijinho, foi mais um raspãozinho. Uh, pronto, basicamente é isso, e depois ele vem outra vez para nós e basicamente nós fazemos a aplicação destes painéis, desta lateral toda. Depois vamos pôr de novo. Fica pronto, novamente. Eu é que me vou embora, o carro fica cá. O carro fica cá, para nós tivermos um segundo e meio, pronto, yeah. um segundo. eles agora a seguir vamos pôr umas filmagens e depois vais-me mandando. Isto parece que foi tudo de seguida, mas não, eu vou-me embora para a minha terra, o carro fica cá Exato. e depois vimos pescá lo Mas fica em Burico que o trabalho é fixe. <risos>